Reuniões locais né, entre os atores envolvidos na organização da saúde mental. Como todo mundo sabe, a gente tem uma série de voluntários, Cruz Vermelha... É, é o Conselho Regional de Psicologia Enfim, vários órgãos e conselhos querendo ajudar Então a gente procurou fazer um alinhamento Entre todos aqueles que trabalham na linha de saúde mental Para que a gente tivesse o mesmo protocolo O mesmo procedimento E maximizasse essas forças Que a gente tem lá de voluntários para trabalhar Tanto para trabalhadores quanto para a população atingida Lá de Minas Gerais na, na, Representado pela CISTE estadual Foi chamado a participar de todas as reuniões e as discussões eh, diárias na sala de situação e entendeu por bem também chamar o Conselho Nacional de Saúde, representado pela Assiste Nacional. Então, a, a, assist -na, eh, o Conselho Nacional de Saúde deliberou isso em caráter de urgência para dar assistência, para acompanhar a reunião. E indicou, em caráter de urgência, a, conselho, a membro da Sist Nacional, que é a Lourdes, que representa na Sist Nacional o Conselho Federal de Psicologia e que reside no Estado de Minas Gerais. Então, ela está acompanhando todas as discussões é, é, como medida emergencial em nome da Sist Nacional. Então,